Olha só, estamos aqui nos preparando Estou aqui com o Vanderlei, meu amigo, parceiro Estamos nos preparando aqui Agora são que horas? Agora são 9 e dezoito Estamos aqui na, na região aqui de Alfaville. Ainda vamos sair daqui a pouco Com destino lá a Paeja do Lua, né? No encontro dos amigos, dos criadores Estou aqui com o Vanderlei, meu amigo Vanderlei Gente boa pra caramba, criador de Curió e daqui a pouco a gente vai fazer algumas imagens Já no evento, já aí Com todos vocês, tá bom? Então assiste aí, acompanha no canal Que esse evento aí vai Ficar marcado aí pra todos vocês aí Um abraço a todos